Beleza, rapaziada, estamos de volta aqui com a Ellie e o Mano Joe. E o que, que acontece, rapaziada? Se vocês puderem deixar o like, principalmente, dar aquela compartilhada benta, a caverna agradece. Rapaziada, vocês estão vendo que está rolando uma coisinha ali no fundo. How long can they keep us safe? Por quanto tempo eles podem nos manter seguros? Aí fica a pergunta, quem? Mas vamos já bicar essa proteína no chão aqui. Que o Caverninha já adora essas proteínas <risos> Malhação é com o Caverninha v Vamos de boa, okay? já tá Eu tô subiando O quê? Meu Deus, mais uma coisa para você me deixar louco Rapaziada Legal. Essa L tá, tá aprontando umas baguncinhas sinistras, hein tio Ô oh, meu tal, tá. começou o episódio agora Já tá com coisinha nova pra encher o saco do Joe Tranquilo Rapaziada, o local parece altamente massa mas destruído. O que aconteceu aqui? É, tá zoado. Vamos ficar esperto, tá rolando os o ups Ó, tá rolando um pôster aí do filme, hein? Ó. Oh. <risos> Down. Beleza, vamos pegar o pedaço de pau aqui. Ô, oh, louco, o tio! Não sei. Peraí, peraí, jogo. <risos> <risos> Nossa senhora, eu tava deixando o meu. L, se esconda Rapaz, os caras os cara tá lá em cima? Tinha toda uma revoada e você não acertou nada. Eu não bater em você. Nossa, você tá chateado mesmo. Bom, se você quiser algumas aulas, eu tô disposto a ajudar. É, tanto faz. caras... <risos> <risos> os caras os cara dá pesado, hein? Ó, oh, é pesado estão de estão pau esses e tudo. Caras, eles hum? deveriam estar aqui. Eles estão no desvio da rodovia. É provável que eles peguem outro bando de turistas. O lugar é uma mina de ouro, malditos sortudos. Veja se tem alguma coisa para saquear enquanto esperamos. Alguma coisa Não pra cima. Tem nada saquear. aqui. Vamos continuar. Rapaziada, ô oh, oh, meu Deus. Tem um cara pra direita aqui. Vamos ver. V vamos pra direita primeiro aqui. Vamos ver qual é que é. Rapaziada, tem um lock. Oh, oh, peraí, tio, Gelo na espingarda. Ah! Rapaziada, tá dando gelo na espingarda, gente. Cuidado. Cuidado. Não dá, não dá pra ver nada, tio. Vamos de boa, hein. Cuidado, jogo. Vamos desse aqui? Pode ser que o certo? Eu juro que lado, certo? Beleza, tem um tijolinho. Vamos pegar os locos por trás, então. Pera, será, será, será que tem como passar assim sem enfrentar os locks? Vai lá e vê! Peraí, tio, vai dar um achou aqui. O cabernet vai levar um susto. Ó. Vamos subir aqui e sair fora, tio. Deixa os lock pra trás. Ó, os caras vazaram, tio. O cabernet é per é perdeu pai? de bicar os locks, assim. hein? Vai tá de boa. Pode O importante é se manter vivo, hein. Vamos ficar espertos os caras ali. É, é barra pesada. Parece que essa ponte está longe. Vamos chegar lá. Nossa, é estranho ver um posto de controle sem soldados. A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo. Oh, oh, olha o tanto de pecinha que os caras deixou para nós aqui, tio. Ah, meu deus. Coloca no bolso. Queremos <risos> rações. Queremos rações. Pera, pera, que é isso? Letrinha? Ó, oh, bilhetão. Perdemos Troy Hill para um grupo mais merda que já carregou uma arma. Mas os FDPs são espertos. Eles roubaram um de nossos lança-morteiro. Não tínhamos chance com isso e o distrito costeiro na posse deles. Agora eles controlam todo o rio. Foi um recuo difícil. Ficamos com menos da metade do nosso esquadrão. Peço a Deus que Jeremy e Pan... Ainda estejam vivos. Eles ficaram do outro lado do rio, rapaziada. Vamos ficar esperto aí. Os caras pegou o morteiro, o tiozeiro e os cabreiro, hein? Foi, foi, é, rapaz! É... Foi mesmo! Hein? Ma... Vamos escorregar pro outro lado, Eli? Tá de boa, ele? Ô, ele? Por que eles não distribuíam a comida? Às vezes a comida acabava. Em geral, eles ficavam com ela. Isso nunca acontecia em Boston. Aconteceu o tempo inteiro. Beleza. Eles dizendo aqui se eles vão morrer antes deles passar fome. Rapaziada, os caras... Os caras tava apavorados aqui. Vamos continuar com o mesmo sentimento de amor? Ó. Bicaça, rolê. Caçadores. Peraí, peraí. Rapaziada, tá rolando caçador. Rapaziada, vamos passar com calma aqui. V vamos bicar pra cá. Paga a luz, Joe. Apaga a luz. Tá rolando altos locks aqui, hein o mesmo papo ridículo. Não sei, agora tem gente vigiando todas as saídas. Ele disse que podemos definir um perímetro maior. E por que isso vai ser bom? Hã? Não sei, podemos encontrar gás, arrumar mais alguns geradores. Eu gostaria de restaurar um desses projetos antigos, ver uns filmes ou algo assim. Isso não vai acontecer. Eu já ouvi essa conversa de expansão muitas vezes. E sempre que tentamos, terminamos com muitos homens mortos. Como você sabe, as coisas podem ser diferentes agora é Vamos tentar fazer uma parada enquanto isso jovem. Viver a mãe. Meu Deus Beleza, já tô com o bastão mágico, o bastão, bastão da tesourinha O que acontece? Ó, os locks já estão derrapando Será que tem como pegar um já aqui? Pode tem ter como bicar esse lock aqui Nossa senhora Cuidado, cuidado Dorme tipo, dorme, dorme de boa você Tá rolando dois indo pra lá Opa, pera aí, tinha munição ele, Vamos derrapar aqui v Vamos usar o sentido Spider Tem um lock em toda parte aqui, Tem que ficar muito ligado Ó, oh, ó, oh, tá rolando aqui Sentido Spider já Ô oh, louco, pula a janela Ó, tipo. oh, meu Deus do céu Vê se o tá vindo aqui Vamos dar a volta e pegar ele por trás <risos> larga <de> <risos> Vai largar de ser lock. Vamos <risos> largar de <eu> ser Loki. Vamos dormir. <risos> oh, <eu> ainda peguei <risos> seu bilhete pra você largar de ser Loki. Rapaziada, é, descobri Bele... Bele... Vamos ler o bilhete do lock tio. O que que acontece? Pois é, perdi o bilhete caramba cara. Oh, Ô, meu Deus. E, a, a, ele ainda tá pressionando Ah, deve ser um bilhete podre. Tranquilo. Ó, oh, já catamos fita isolante. Catamos munições. Ué, ele ca calma aí que essa sala aqui deve ter altos... Atributos pessoais e profissionais, hein? Ó. Oh. É a verdade. Pai, eu acho que o mais.. O louco, tio, tá cheio de peça de arma, hein? A gente tem que achar uma mesinha falando nisso, que a gente tem altas peças de arma pra equipar. Altas! Tranquilo. Pai, tá rolando bicarbonato de sódio aqui. É o quê? Ó. Beleza. Rapaziada, tá um lock aqui. Sentindo o Spider, já disse que ele tá aqui. Ó. Ó, o lockzinho ali com o bastão de beisebol gigante. Agora fica a pergunta, esquerda ou direita? Peraí, vamos ver, vamos ver por aqui? Vamos usar o nosso cameraman? Rapaz, se tiver outro, ferrou, tá? Só pra avisar. Tranquilo. Ainda pegamos o bastão de beisebol do lock. Deita. Dorme. Beleza. Ó. Ó, pra trocar. Rapaziada, só cabe uma... Arma de dar pancada. O, o caverninha também já gelabrioco aqui porque tá rolando altos caras aqui. Barra pesada. Ó, oh, ó. Oh, tem mais aqui, tio. Ó, oh, ó. Oh. Tranquilão. Rapaziada, é, esse jogo aqui os caras é pilantra. Eles vê mesmo, tio. Ah, oh, meu Deus. Não, não tem aquela de você passar de boa, não. Ó. Oh. Se só tiver esse aqui. O problema é que esses lockers dá meia volta, tio, com uma facilidade tão benta Ó oh. Beleza Deitou <risos> Calma aí, Ellie, calma que tem mais Ô oh, Ellie, você já dá uma voadora logo no seu olho? Vamos ficar quietinho aí, hein Beleza A coisa mais, teoricamente... Oh, meu Deus, vou ficar esperto que tem cara lá em cima, hein Teoricamente mais profissionalizada seria bicar todo mundo e depois fazer a coleta, hein? Com certeza, não tem a dúvida nenhuma disso. Mas. Ali. Ó. É bom usar o sentido Spider. Rapaziada, tem, tem como usar as lá pra aumentar o sentido Spider? Eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Antes de aumentar a vida de novo, hein? Ó, modo de escuta aqui. Ô Rapaziada, manda. Ó. Vamos ter que escutar longe. Esquece da vida, porque se os caras verem. Vê... Já era, tio. Ah, meu Deus do céu. Eu ia ligar pro primo, tio. Vou chegar até o pai do primo terceiro do Loki que te escutou. Vamos ficar esperto. Já com isso em mente, vamos cair pra frente. Porque tá rolando umas coisas especiais, tipo de presidente. Ô, oh, cabrinha, para de tentar rimar. Que é uma porcaria, isso, hein, Pelo amor de Deus. Vamos, vamos subir lá em cima. E ver qual é. Que é. a gente já bicudou todo mundo aqui. Ó. Oh. Ó. Oh. Vamos pular essa janela aqui, que nós a gente já cai de frente com os Loki, hein? Ou não? O tá meio Acho que a gente deu a volta, hein Deu a volta Beleza, aqui, ó, ó A gente deu a volta, mas tá rolando locks Vamos fazer a limpa nessa parte aqui o Tamanho do bastão do cara, tio O cara é altamente faixa preta Ó, ó Beleza, agora deve dar pra escutar os passos Olha, dá pra ver o cara lá longe, tio Sentido Spider 36 Beleza o L. Sai da frente, L. Pelo amor de Deus, ele Não faz isso, não. Ó, o Loki tá aqui. É só o Loki voltar, a gente pega ele. Tem outro Loki na direita ali. Ô, louco o jogo. Pera, pera aí, hein? Que astúcia. Será que ele vai parar aqui? Rapaziada. Cuidado que tem mais outros Locks. Isso é rápido. Beleza. O maior Rapaziada. Puxa. A gente tá cheio. A arma tá até cheia, hein? Rapaziada, vamos pegar o Loki aqui já de cara. <risos> <risos> Tranquilo. Rapaziada, o que, que acontece? A escopeta tá cheia. A flash tá. Com dois tiros. É o okay. quê? E essa arma aqui. Vamos já botar a bala no gatilho. O que, que tem mais aqui no chão? Ó, o problema dessa arma aqui, tio, que ela não é igual a escopeta. Escopeta é mais profissionalizada na área de bicar os olhos em longas distâncias. Mentira, a outra arma é melhor em longa distância, mas a Ela tem o poder de fogo muito mais profissional, né? Beleza, rapaziada, tem uma coisinha brilhando ali no chão, mas tem um lock à direita aqui. Agora que nossa visão spider já está mais profissionalizada. Vamos simplesmente ir atrás desse lock. Ó, ó, dá pra ir até correndo até. Essa visão Spider aumentada melhorou muito a jogabilidade profissional! Au! Calma aí, caverlinha. Beleza, o tá aqui. Ó. Fazer é, essa parte que vai ter, ter que na moral, que tem muito lock. <risos> o que aconteceu? rapaziada? O cara desmaiou no local, hein? Rapaziada, cheio de explosivo. Escopreta no talo. Tá rolando até umas ervas erva cidreiras aqui. Uns ervas de tererê e tudo mais. Chimarrão. Precisar é só voltar aqui. Tranquilo. Rapaziada, fizemos a limpa mais ou menos. Ó... Oh. Vamos continuar no sentido de Spider aqui e continuar a segunda vistoria Porque tem a parte de cima ainda, rapaziada Calma, que essa parte aqui é uma das partes mais tretéricas do momento Beleza Vamos simplesmente bicar todo mundo Depois o Caverninha volta coletando os itens Calma aí, Joe, calma aí, hein? Vai de boa Beleza, segundo andar promete nível 2 da treta Ó, oh, o que que eu disse? Ó, os cara tá esperto, tio. Você tá procurando ali, hein. Beleza, não pode moscar. Ó, tem um lock aqui. Tem mais altos lá. Será que tem como bicar esse lock aqui já de cara? O problema é que eu estou em área aberta. Ô tiozinho, você vai ficar parado aí? Aí você dificulta a ação cavernal, hein. <risos> é você dar um passo ali, tio. Ele bicuda você, dá um tiro dentro do, do olho do, do, do mano Joe. Não vai ser nada engraçado. O tiozinho vai ficar de campana mesmo, hein? Vou ter que jogar um... Um troglodita ali. Ô, oh, louco, tá vindo outro ali, hein? Rapaziada, aí ferrou, hein? Cercaram nós. Vamos vamo, vamo por aqui. Ó, oh, tem um lock aqui e tem outro lá. Vamos jogar garrafetas. O <risos> problema é que se eu, se eu chamar os dois locks... Vamos, ver, vamos, vamos, vamos jogar pra um primeiro. eu também Peraí, mais de um, tio. Mais de um tio. Oh! Rapaziada, agora começou, tio. Vai é rolar se de faz. Vamos ficar com a escopeta aqui? Esperando, tio. Vai ter que esperar o amor. O ele, sai daí, ele. Ah, já caí. Rapaziada, escopeta, É assim. Calma aí, ele. Calma. É, pegou, pegou na sobrancelha do Loki Vamos trocar de arma aqui só pra economizar a escopeta. Ó oh. Tá de boidinho Aí cai, hein O cara é resistente, hein, é resistente Tiozinho vai, vai, vai colocar a franja Tira a mão daí Tira a mão daí E colocar a franja aqui no esbico da franja dele, hein O jogo Vamos só ver onde que os Loki tá Que agora o cara... Oh, meu Deus, escondeu? Rapaziada, não tem como esconder, não. O cara tem visão Spider aqui, ó. cobertura, tio. Tá valendo isso já? Nossa, tem altos? Aí, tio, aí você roda, hein? Não meta a franja na porta. Esse caiu. Pera, será que o outro ficou com medo? Voltou de novo. Mas tem mais, cara. Tem altos. Rapaziada, não, não vá seco, tio. Os caras chega bicudando. dano Ó! Rapaziada, ah, mano, o Joel tem... Oh, louco! Peraí, errou. Olha, oh, acertou agora. Ai, você vai cair, tio. Vai cair. Rapaziada. Vou com esses caras, hein. Eles são bons. São bons. Ô, oh, jogo. Rapaziada, varou foi tudo, tio. a minha treta, hein. Varou tudo, e acertou o Loki. Peraí, tem... Nossa, hein. Um monte de Loki. Ô Joe, ele travou no corredor ali, do corredor. Melson. É okay. vamos ter que escopretar. Ó, vá na bolsa, tranquilo, desça até a escopreta. Vamos resolver essa treta. Tio, as munição tá toda ali. Ó, aí. Aí. Não, não. Ô, Tio. E aí jogo? Ah, não. Ó, só uma fincada nos zóio. Tranquilo. Nossa, tio. Calma ele, calma que tem mais, tem mais minha agora. Olha lá, onde é que tá esses lock? Oh, louco estou correndo, tio. Já dei dois. Se aparecer outro.. Ah, aí raspou, hein? Ele tá sem munição! Tô! Eu tô, mas eu sei street fighter! Oh. Eu sei! Rapaziada, ai, ai, ai, ai. <risos> pera aí, jogo. Rapaziada, peguei munição gente tipo, Vai fazer o que agora? Nove tiros dentro do cartucho aqui. Beleza, Bom, rapaziada, vamos simplesmente ver onde é que tá o Loki. Nossa senhora, quantos bilhões de cara tinha aqui dentro? Ah, tá agachadinho. Dá os aí, dá? Rapaziada, vamos pegar ele por trás? Não, vamos, vamos esperar ele virar. dar mais emoção. Ô, louco, jogo. Pera aí, é forte. Ah, é. Rapaziada. Oh, tem mais! Nossa o jogo! E aí, tio? Olha o vine dele ali, ó. Tá vivo, tá vivo? Vamos lá trocar ainda de perto. Oh, Joe! Rapaziada. Rapaziada ele, ele, ele furou. Altamente rebentou. Rapaziada. Como é que é? Estava de Starlight Essa história em quadrinho que eu tava lendo É o que diz o herói depois de uma grande batalha Resistir e sobreviver É eu vou montar fazer uns bastão mágico aqui, pelo amor de Deus, hein Ó, enrola isso que... Nossa, a treta tá nível 50 pois é aqui tinha que ser mais furtivamente Furtivado é okay. Mas o que que acontece? Vai ter altas munição aqui? Vai ter como fazer uns Mad Kitson aqui? Ó, Mad Kitson Já Flipa pra dentro, temos três novamente e os itens do medkit Kit é simplesmente fácil de encontrar. Então a gente tá de boa aqui ainda. Falta só pegar as munições novamente. Ô, velho, eu faquinho. Hum. Eu queria ter mais espaço na mochila. Então gosta de ler. Oh, 50? Pera aí, jogo. Só tem como pegar um, um bastão mágico, hein? Beleza. Munição da escopeta. Rapaziada, vamos carregar as armas. Ó, que cabe mais. Carrega a escopeta aí. Beleza. Rapaziada, tá rolando um, uma árvore de tererê. É o quê? Vamos ver o que dá pra fazer com isso. Vamos fazer o um monoflobs aqui. A gente nunca usa um os vai. vamos começar a usar um o hein? Rapaziada, fazer... ó. Eu já vou tacar fogo no primeiro oh, lock que eu vi. Precisamos melhorar o humor. Pronto? Tudo na vida passa. Até a uva passa. Oh, meu Deus, essa da uva passa foi treta em ele. Tranquilão. Aqui deve ter muito item espalhado pelo local. Pela quantidade de locks também no mesmo. O que, que acontece? Livros. Rapaziada, aquela salinha ali teve altamente um monte de item, hein? Que a gente vai simplesmente dar a volta, mas eu acho que a gente já exterminou todos os otários do local Sim! Rapaziada, o Caverninha vai dar uma coleta aqui rapidão, se você não se importa, vá Beleza rapaziada, já fizemos a limpa, estamos com a escopreta altamente no talo Então podemos simplesmente prosseguir a nossa aventura tranquilamente Beleza Rapaziada, tá rolando os carros aqui altamente danificados, como sempre Ó, oh, silence! Tolerance equals death! Tá pedindo pra você ficar em silêncio aqui, senão os cara vai simplesmente não tolerar Bico dando você até a morte. tem uma porta aqui, só que aquela porta ali tá trancada, né? Então é por aqui mesmo Cara... Você tem que ser louco pra enforcar soldados as pessoas bem desesperadas fazem qualquer coisa. E as pessoas que se revoltaram? É contra elas que estamos lutando? Acredito que sim. Beleza, os caras simplesmente fala, colocaram aqui. Mais três soldados foram mortos. O que vai ter que acontecer para vocês desistirem? E os caras estão simplesmente batendo de frente com os soldados, hein? Vamos Pode ver para onde isso vai. Vamos subir aqui? o jogo, beleza, cuidado ao descer, nossa senhora, ó, oh, ó, oh. proteína benta no lixo, do... vamos ficar esperto que já tá no bolso ali, tomou, é proteína, não deixa de ser proteína, tranquilo, rapaziada, tá muito silencioso agora, depois dessa treta ali, altamente igual de, de filme do Chuck Norris.